Deixa que a gente explica. Oi, filhotes. Eu sou o professor Renac Almeida, de Biologia. E estou muito feliz porque agora faço parte do time Bioexplica, um time que não vai parar de crescer nunca, não é isso? E estou feliz também porque estamos agora na semana gratuita Bioexplica. Eu sei que essa aula vai alcançar o máximo de pessoas e você que está aí do outro lado vai nos ajudar. Chama um o papai, mamãe, republica no teu Instagram, no teu Facebook, faz alcançar o máximo de pessoas, porque você vai estar ajudando, e isso pô, ajuda a gente né, a se sentir cada vez melhor. Beleza. O nosso tema de hoje é genética, um tema lindo, e acima de lindo, cai demais na prova do Enem. Então, todo mundo focado, separa uma folha de papel, tá bom? Daqui a pouco vou sair da frente da tela, que eu quero que você tire o print, e tente montar o seu esqueminha para estudar. Entenda uma coisa, o cérebro fixa melhor por mais tempo os esquemas que nós fazemos. Então, após você assistir essa aula, pega uma folha em branco e tenta reconstruir essa aula com as suas palavras, faz o seu esqueminha, que aí você fixa muito mais. Fecharam? Vamos começar. Bom, a genética, filho, é o ramo da biologia que estuda a hereditariedade, ou seja, a transmissão das características da mamãe para o filho e do papai para o filho, não é assim? Então não tem como a gente falar sobre hereditariedade se nós não começarmos falando sobre o DNA. Lembra dessa moléculazinha linda? O DNA é o ácido desoxirribonucleico. Eu fiz um desenho dele aqui, olha só filho, aqui eu tenho uma banda, né, um lado da molécula de DNA. Lembra comigo, o nosso DNA é formado por unidadezinhas chamadas de nucleotídeo. Palavrão feio, nela aqui? Nucleotídeo. E os nucleotídeos têm três partes, tem que reconhecer. Vem cá comigo. A primeira é essa região central aqui, ó, que é um açúcar, um carboidrato, chamado desoxirribose. Ele vai estar ligado a esse pezinho que é o grupo fosfato, foi? Foi? E está ligado também a uma molécula chamada base nitrogenada. Muito bem, filho. No DNA, são possíveis quatro tipos de bases nitrogenadas. É a adenina, timina, guanina e citosina. Professor, e a uracila? Uracila não. uracila só vai estar presente na molécula de RNA. Fechou? Então, bota na cabeça comigo. O nosso DNA é uma cadeia formada por unidades. O nome das unidades é nucleotídeos. Bacana, agora chegamos no que eu queria. Você tem que aprender o que é um gene. Um gene para nós é a unidade fundamental da genética. Por quê, filho? Porque o gene é um pedaço do teu DNA. Um gene é um pedacinho do DNA. É uma sequência de nucleotídeos do DNA. Mas ela não é uma sequência qualquer. Por quê? Porque o gene é um pedaço de DNA que determina uma característica. Por exemplo, se o meu cabelo é preto, a cor da minha pele, a, a, o timbre da minha voz, a minha altura, meu tipo sanguíneo, características do meu corpo são definidas por um gene. Ou pode ser por ação de vários genes ao mesmo tempo. Isso é bem legal que você entenda. Às vezes um gene determina uma característica e às vezes vários genes interagem para que uma característica seja manifestada no nosso organismo. Está claro, viu? Fechado isso? Então o gene é muito especial. Agora, entenda. Onde ficam os genes? Essa é uma perguntinha que qualquer prova vai cobrar de você. Onde ficam os genes? E eu quero que você diga assim, ó, um gene não é um pedaço de DNA, filho? Então os genes ficam localizados nos cromossomos. Para quem esqueceu, um cromossomo é uma molécula de DNA que vai estar enroladinha em proteínas especiais. O nome dessas proteínas é histonas. Então, se você pegar filho, o DNA enrolado em proteínas histonas, você vai ter um cromossomo. Deu para ter nessa essa história? Fechado? Os genes ficam nos cromossomos. E a gente sempre representa os genes por letrinhas. Às vezes vem uma sigla, né? mas o comum é representar por letras. Por exemplo, aqui eu tenho um gene A. Olha a letrinha. Aqui eu vou ter um outro gene C, fecharam? Agora repara, cada gene ocupa uma determinada região no cromossomo. Ó. O gene tem o um seu local no cromossomo, né? Esse local é chamado locus. Não vai esquecer, tá? A posição ocupada pelo gene aqui no cromossomo ó, chama como locus. Fecharam? E uma coisa muito legal para a tua prova é você lembrar que às vezes um gene tem duas ou mais versões. Exatamente. O mesmo gene pode ter várias versões. Essas versões que o gene tem, filho, é chamado alelo. Ó. Olha o conceito que eu botei. Alelos são versões ou formas alternativas de quem? De um gene. Por exemplo, olha aqui. Aqui eu coloquei o azão e aqui o azinho. Ó. São duas versões do mesmo gene. Vamos pegar um exemplo, só para ficar bem didático. Imagina que o gene azão é que faz o cachorro, por exemplo, ter o pelo mais escuro. E o gene azinho é que faz o cachorro ter o pelo mais claro. Então, repare, esse é para pelo escuro, esse é para pelo claro, mas os dois determinam a coloração do pelo. Então são duas versões do mesmo gene. Pegou essa ideia? Fechou legal? Fechado? Muito bem. E como é, que, como é que eu vou reconhecer os genes alelos numa prova, professor? Os genes alelos filho, estão posicionados nos pares de cromossomos homólogos. Vamos fazer um conceito? Ó? O que são cromossomos homólogos? Vamos lá. São pares de cromossomos ó, que têm genes alelos. Vamos olhar aqui nessa imagem. Repare que seria assim numa prova. Imagina que este cromossomo eu recebi do meu pai e este cromossomo eu recebi da minha mãe. Por que, que eles são homólogos, professor? Porque eles têm genes alelos. Olha aqui, ó. Olha, olha o azão de um lado e o azinho do outro. Olha o cesão aqui e o cesão aqui desse lado. Deu para entender? E tem mais uma coisa legal. Repara bem. Esses pares de cromo... esse par de cromossomos, são homólogos. Porque eles têm genes o quê? Alelos. Agora, olha só isso aqui. Às vezes, no par de cromossomo homólogo, eu tenho dois genes alelos que são diferentes. Tipo azão e azinho. aí você vai dizer assim ó você diz que neste locus você vai ter genes alelos em heterozigose por quê filho porque hetero quer dizer diferente tá bem agora olha só para cá para este olhem para este locus olha para essa posição aqui ó neste locus eu tenho dois genes alelos iguais ó cesão cesão podia ser também cesinho cesinho você vai dizer que neste locus eu tenho genes alelos em homozigose. Por quê, filho? Porque o prefixo homo quer dizer igual. Pegou a ideia? Fechado? Mas calma que tem agora uma dica especial para o grupo Bio Explicar. Vamos lá. Olha todo mundo para essa região que eu pintei de vermelhinho. bem aqui, ó. Você está vendo? Esse trecho aqui de vermelho também é uma sequência de nucleotídeos. Repare bem. Também é uma sequência de nucleotídeos. Porém, ela não determina características ela não leva à produção de uma proteína. Essa região aqui ó, é chamada região não codificante. Olha o conceito que eu botei bem aqui. Não codifica proteínas. Tá claro isso, filho? Fecharam? Agora, olha só um negócio legal. Durante muitos anos, alguns professores consideravam essa região não codificante como DNA lixo, porque achavam que ela não tinha função nenhuma no organismo, portanto, função nenhuma evolutiva eles estavam equivocados. Na verdade, a região não codificante é de suma importância. Por quê? Olha bem aqui. Porque ela pode ter função de regulação sobre genes. Exatamente isso. Existem sequências de nucleotídeos que ficam na região não codificante que vão coordenar, regular a função de um gene. Agora pensa comigo, filho. Se a região não codificante regula a função de um gene, então ela determina a variabilidade genética. Por que ela faz variabilidade? Porque ela pode fazer um gene se expressar ou não em determinado organismo. Está claro isso? E tem uma coisa que eu acho muito importante que você conheça. O tamanho da região não codificante é enorme nas espécies. Olha o que eu botei aqui. Ó. É muito maior do que a região com genes do que a região codificante. Você tem uma ideia? Na espécie humana, só de região não codificante, isso equivale a 97% de todo o nosso DNA. Apenas 3% de todo o nosso DNA é constituído por genes. Fique atento. Mas não esquece de tirar o print da tela agora para você montar o seu esquema, tá? Dá uma olhada para cá. Muito bem, filhote, agora vamos pegar uma parte mais específica da genética, que é a genética do sexo. Muita atenção agora. É que assim, ó, lembra que nós temos 46 cromossomos no nosso organismo, lembra disso? 46. Muito bem, 44 destes cromossomos são chamados autossomos. Olha o termo. Por que autossomos? É que estes 44 cromossomos não determinam características sexuais. E dois cromossomos apenas, dois, são os chamados alossomos. Por que alossomos? Porque eles são os determinadores das características sexuais. Deu que ter essa história? A gente vai falar agora sobre estes dois. Está aqui, ó. Esse aqui é o par de cromossomo sexual ou par de alossomos. Muito bem. Na espécie humana funciona assim, filho. Em nós, homens, né, no macho da espécie humana, você vai ter dois cromossomos sexuais diferentes, o X e o Y. Fecharam? Nas mulheres, na fêmea da espécie humana, eu vou ter dois cromossomos sexuais iguais, porque mulher tem dois X, né? E aí é bom lembrar de uma coisa bem legal para a prova. É assim, ó. A mulher tem dois cromossomos sexuais X. Por isso, um deles, um deles vai inativar, um deles vai condensar para que não seja lido, ó. E esse cromossomo X que condensa, para que não seja lido, é o chamado corpúsculo de par, Corpúsculo de bar, ou heterocromatina sexual. Existe uma teoria que explica isso, é chamada teoria da compensação de doses. Olha o nome, compensação. Se a mulher tivesse os dois cromossomos X ativos e se expressando, talvez as mulheres manifestassem características em dobro, características desnecessárias, e que poderiam trazer até desvantagem para a mulher. Fechado, Filho, Isso é mulher tem dois cromossomos sexuais X, sendo que um deles está condensado e inativado. Fechado? Homens têm um cromossomo X e um Y. Mas tem mais uma coisa que eu quero chamar a atenção de você. Olha para cá. Se você pegar o par de cromossomos X e Y... Você vai perceber o seguinte, olhem esse pedaço que eu pintei de vermelhinho aqui no Y e esse pedaço de vermelhinho aqui no X. Ó. Esta aqui é a chamada região homóloga. Vamos lembrar? É que nesta região do X e do Y eu tenho genes alelos. Lembra disso? Genes correspondentes. Agora, olha esse pedaço de branco do X e esse pedaço de branco do Y. Essa é a chamada região não homóloga. Por que não homóloga? Porque os genes aqui não são alelos. Os genes que estão nessa região não são correspondentes. Tá claro isso? É muito legal você ficar atento nesse desenho. Porque o par de cromossomo sexual é o único que tem esta característica. Tem uma região homóloga com o gene alelo e uma região não homóloga sem genes alelos. Fechado, filho? Muito bem, o que nós vamos fazer agora? A gente vai classificar as características sexuais baseado com a posição que o gene ocupa nesse par de cromossomo. Fechou? Vamos juntos, vamos lá. A primeira que a gente vai ver é logo bater na ferida, né? Bora bater logo naquela que mais cai, é a mais recorrente em qualquer vestibular. Então, vamos pra cima. A primeira é a herança ligada ao sexo. Me acompanha agora, hein? Vamos lá. Nessa herança, veja, veja bem, ela é causada por genes... Só que os genes estão localizados na região não homóloga do cromossomo X. Bora fazer uma bolinha? O gene, então, fica bem aqui, ó. ó. O gene vai estar localizado na região não homóloga do cromossomo X. Fechado isso? Sério mesmo? Pegou? Agora vem cá comigo. Você tem que reconhecer na prova os exemplos. Então vamos lá. Tem herança ligada ao sexo que é recessiva causada por gene recessivo, né? E tem aquela ligada ao sexo que é dominante. Fechou? Tem três exemplos que eu acho que tem que botar na cabecinha logo. Vamos lá. Primeiro, hemofilia é uma herança ligada ao sexo recessiva. Por quê? Porque hemofilia é assim. Para quem não conhecia, o hemofílico é a pessoa que tem atraso na coagulação sanguínea. Então, por exemplo, se eu fizer um corte bem aqui... Imagina que após esse corte, a minha coagulação normal aconteceria um minuto ou um minuto e meio após. Se eu for hemofílico, eu vou fazer esse corte e a coagulação vai demorar muitos minutos, às vezes muitas horas. E às vezes nem acontece. Porque como é uma doença genética, existe uma graduação. Existem pessoas com hemofilia mais severa e tem pessoas com hemofilia mais branda. Mas todos eles, todos os hemofílicos, são causados por um gene recessivo localizado aonde, filho? na região não homóloga do cromossomo X, fechado? Outro exemplo que é bem legal de prova é o daltonismo. Nessa característica daltonismo, é quando a pessoa tem dificuldade para discernir e diferenciar algumas cores. Azul, vermelho, o verde, a gente chama de discromatografia. Ele não reconhece algumas tonalidades de cor, fechado? Esta característica daltonismo também é ligada ao sexo e causada por gene recessivo. tá claro? Agora dá uma olhadinha para cá. Essa tabela aqui, ela torna a nossa vida muito mais didática. Você vai aprender agora como é que você representa né, o genótipo das pessoas afetadas e das pessoas que são normais, né, as não afetadas. Vamos lá. Bom, primeiro fazer assim, ó. como é uma herança que está em cromossomo sexual, você tem que separar quando é macho e quando é fêmea. Por quê, professor? Porque o macho só tem um X. A fêmea vai ter dois. Então tem que separar, tá bom? Fique ligado nisso. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui os três fenótipos que o indivíduo pode ter. Ele pode ter fenótipo normal, que é aquele que não tem o caráter, fechou? Existe o normal portador. É aquele indivíduo que é normal, ele não tem o caráter, mas ele tem o gene, por isso o portador, tá? Ele porta o gene. E existe o afetado, que é aquele que está manifestando o caráter. Fechou? Bora ver para o homem? Para o homem é assim, ó. o homem tem XY. Se no meu cromossomo X tiver um gene desão, é sinal de que eu sou normal para o daltonismo. Eu não sou daltônico. Fecharam? Agora imagina um homem, XY. Se no meu X tiver o um gene D recessivo, este homem vai manifestar o daltonismo. Ele vai ter a herança. Deu para entender? Cuidado com uma coisa importante, ó. o homem só tem um X, então o homem só tem um alelo, ou o D, ou o desinho. não é isso? A gente chama essa condição aqui na prova de hemizigose, porque a palavra M quer dizer parcial, só tem um alelo para eu ser normal ou um alelo para eu ser afetado. Está claro isso? Bora ver agora a mulher, a fêmea na espécie humana, vamos lá. Bom... Uma mulher normal teria XX e nos dois cromossomos X ela tem D ó, Desão, D. -zão, D -zão. Totalmente normal, confere? Uma mulher afetada agora, vamos lá, afetada, ela tem dois X. Só que nos dois X ela vai ter desinho, ó. desinho, Dzinho. Confere? Agora olha para essa aqui. Essa é a mulher heterozigota. Num X ela tem desão e no outro X ela tem o quê? Desinho, Não é assim? Então esta mulher tem um fenótipo normal. Mas ela é portadora do gene, Entendeu legal? Tá, agora que eu vou testar se você aprendeu bacana, porque eu vou te mostrar quando a herança é ligada ao sexo e dominante. Vamos lá. Um exemplo bem interessante é a licantropia. Licantropia é um caráter quando aparece pelo por todo o corpo do indivíduo. Pelo na mão, pelo no peito, na costa, no rosto. A pessoa fica com a aparência de um lobisomem. Deu para entender? Vamos lá. Na licantropia funciona assim, ó, o gene é dominante, né? Então vou colocar aqui o macho e a fêmea. O que, é que vai acontecer? Imagina que o homem tem XY, tá? Se ele tiver um gene recessivo, um Azinho, por exemplo, esse homem é normal. Olha que curioso, hein? O Azinho, normal. Mas se o homem tiver XY e no X dele tiver um gene dominante, um azão, aí ele é afetado. Cuidado pra isso, tá? Por quê? Porque a licantropia é uma herança dominante. Então, quem faz você manifestar o caráter é o gene dominante. Pegou, filho? Legal? Vamos lá. Agora, a mulher. Se a mulher tiver ó, 2X, se a mulher tiver azinho num X e azinho no outro, ela é completamente normal. Tá? Agora, se a mulher for assim, ó, 2X, se ela tiver A num X e A no outro, esta mulher é afetada. Porque é dominante, Tá? E se ela for heterozigota, azão e azinho no X, ela também é afetada. Por quê? Porque para um gene dominante se manifestar, ele basta estar em dose simples. Oh, basta a mulher ter um azão que ela já manifesta o caráter. Deu que treinei direitinho? Agora tem uma coisa, uma mensagem que tem que ficar nessa aula na tua cabeça. Qual é a mensagem? É isso aqui, ó. É que quando a herança é ligada ao sexo recessiva, recessiva, Basta o homem ter um gene recessivo, que ele já manifesta. Então, ela é muito mais comum em homens. Para você ter uma ideia, na hemofilia, olha esse dado que é bom que você saiba. Para cada uma mulher, uma mulher hemofílica que você conhecer, sabe quantos homens são hemofílicos? 10 mil. Nunca esqueça isso, tá? Então, quando a herança é ligada ao sexo recessiva, ela é muito mais encontrada, muito mais visível a herança, Onde? em homens. Pegou, Felicidade? Agora, se a herança for ligada ao sexo dominante, repare, filho, dominante, o que é que eu percebo agora? Eu percebo que o caráter é muito mais presente na população feminina. Porque a mulher homozigota ou a mulher heterozigota manifestam o caráter. Bora repetir junto? Então, a herança ligada ao sexo recessiva é mais comum em homens. Herança ligada ao sexo dominante. É mais comum em mulheres. Fique atento. Agora não esquece, filhão, de tirar o print da aula para você fazer o seu próprio esquema, tá? Boa, galera. Agora vamos pegar as outras heranças que também estão na genética do sexo, tá? Vamos lá. A segunda é a herança chamada restrita ao sexo. Cuidado com o nome, tá? Restrita. Sabe por que é esse nome restrita? Restrita porque ela é restrita a homens, só acontece com homens. Tanto que alguns livros chamavam também de herança holândrica. Holos, quer dizer completamente, e andros, masculina. holândrica, totalmente masculina. Mas por que, professor? Vamos aprender agora. É que ela é causada por genes, ó, só que eles estão localizados, atenção agora, na região não homóloga do Y. Vamos fazer uma bolinha? Vamos olhar. Aqui tem o cromossomo X, aqui o Y. Agora o gene fica aqui, filho. Então, se o gene fica na região não homóloga do Y, essa herança só acontece em homens. Só ocorre em homens. Lembra que essa região não homóloga do Y não tem correspondente no X. Então, a mulher não vai ter esse gene. Todo mundo entendeu? Tem um exemplo que é bem legal aqui, que é o gene SRY. Esse aqui, para quem não conhecia, é o gene que leva ao desenvolvimento testicular a diferenciação sexual. Quando o ser humano nasce, nós temos o sexo indiferenciado. O que vai fazer ele diferenciar para o masculino é este gene bem aqui. Ó. Por isso que apenas homens que têm esse gene SRY é que vão ter o testículo desenvolvido. Olha que legal. Então, na verdade, quem determina o sexo masculino não é o cromossomo Y, e sim um gene presente nele chamado SRY. Tudo bem essa história? Tem uma coisa bem legal, a herança restrita ao sexo, que é bom você ficar atento para a prova. É que como o gene fica no cromossomo Y, e o pai transfere o cromossomo Y para o seu filho, então se o pai tem o gene, o filho vai ter que ter, e o filho dele, e o filho dele, e o filho dele. Então a partir do primeiro homem que tem o gene, a sequência masculina vai ter esse gene também. Deu para entender, filho? Vai ficar comigo. Tem mais uma. O exemplo 3 agora é a herança influenciada pelo sexo. Muito cuidado agora, hein? Por que influenciada, professor? Olha só. Ela é causada por um gene autossômico. Primeiro ponto importante, filho. O gene é autossômico. Eu quero você atento para isso aqui, ó. Quer dizer, então, que o gene não está localizado em cromossomo sexual. Cuidado, filho. O gene não está nem no cromossomo X e nem no Y, não está, tá bem? Agora, por que deu esse nome, então? Vem cá. É que esse gene é autossômico, mas ele é influenciado por hormônios sexuais. Vamos pegar um exemplo que é muito corriqueiro em prova? É o da calvície. Para quem não sabia, calvície, você tem um calvo na família, por exemplo, calvície é uma herança genética influenciada pelo sexo. O gene que promove a calvície é o gene cesão. Mas olha que legal, cesão, tá? Em homens, como nós temos um alto nível do hormônio testosterona, o gene cesão em homem age como dominante. Ou seja, basta o homem ter um cesão para manifestar a calvície. Olha aqui, se o homem for cesão-cesão, ele é calvo. Se ele for cesão-cesinho, ele é calvo também. Porque o cesão no homem age como dominante, tá bem? Mas olha o caso das meninas. As mulheres têm menor taxa de testosterona. Como a mulher tem menos testosterona, o cesão só provoca calvície na mulher se estiver em dose dupla. Então, peraí, quer dizer, então, professor, que o gene cesão também causa calvície na mulher? Sim, mas só se a mulher tiver dois genes cesões. Isso quer dizer que o cesão na mulher se comporta como um gene recessivo. Não vai esquecer nunca, tá? Cesão na mulher só age em dose dupla. Então ele se comporta como um gene recessivo. Por quê, professor? Porque mulheres têm menor taxa de testosterona. Então, ó, se a mulher for heterozigota, cesão, cesinho, ela vai ser não calva. E se a mulher for cesinho, cesinho, ela é não calva. Fica de olho em quem? Não é heterozigoto. Porque, ó, cesão, cesinho, se for um homem, é calvo. Se for uma mulher, é não calva, Entendeu direitinho? Mas não esquece, printa o nosso quadro para fazer o seu esqueminha, tá? Muito bem, filhotes. Agora vamos dar uma olhada em genética do sangue. Outro temaço também para a tua prova de vestibular, tá bem? Bom, o que a gente vai ter que fazer aqui nesse nosso resumão aqui no quadro? É que você tem que lembrar que existem dois sistemas para classificação sanguínea. É o sistema ABO... E o fator Rh. Eu fiz uma tabela para vocês. Depois eu saio da frente para te tirar o print e fazer o teu próprio esquema, tá? Vamos junto. Quando você montar sua tabela para sistema BO e fator Rh, ela tem que ter quatro critérios. Vamos lá. Tem que ter o fenótipo, tá? Genótipo, os antígenos e os anticorpos. Fechou? Vamos lá. Começou. Para o sistema BO quantos fenótipos existem? Quatro. A pessoa pode ter sangue A, B, AB ou O. Não vai esquecer. O seu tipo sanguíneo é o seu fenótipo. Tudo bem a história? Vamos lá. Agora genótipo. Muito cuidado agora, hein? Muito, muita atenção agora. No sistema BO, eu tenho três alelos envolvidos. ó. Vai ser o alelo IA, IB e I. Então o gene do sistema BO tem três alelos. Então vamos lá. Se a pessoa tem sangue A, o genótipo dela pode ser assim, ó. Ela pode ser um homozigoto IAIA, IA, ou pode ser um heterozigoto IA Izinho. Foi, filho? Se a pessoa tem sangue B, ela pode ser homozigota também, ó. IBIB, B, ou heterozigota, IB, zinho Quem tem sangue AB, olha que legal, vai ter o alelo IA e o alelo IB. Ele é um heterozigoto. E sabe o que é interessante aqui? É que eu tenho dois alelos diferentes, ó, o IA e o IB, e ambos se manifestam. A gente chama isso aqui na genética de codominância, quando eu tenho dois alelos diferentes e os dois estão se manifestando. Pegou, filho? E uma pessoa que tem sangue O, que é o meu caso, por exemplo, vai ser izinho izinho. Fechado? Agora uma coisa bem legal. Nessa herança como eu mostrei para vocês, eu tenho um gene com três alelos, não é assim? A gente chama isso na prova de polialelia. Sempre que você vê na prova uma herança que depende de três ou mais alelos, chama polialelia. Pegou a ideia? Vamos junto. Agora vamos para o fator RH. Olha que legal. No fator RH, eu tenho dois fenótipos. Quais são os dois? É que o meu sangue pode ser positivo, isso é um fenótipo, ou o sangue pode ser negativo. tá bem? E aqui no fator RH... Eu só tenho dois alelos, que é o desão e o Dzinho. Olha o que acontece, filho. Quem tem sangue positivo é dominante. Então vai ser desão desão, homozigoto, ou desão Dzinho, heterozigoto. Fechado? E se a pessoa tem sangue negativo, ó, ela vai ser recessiva. Aí vai ser Dzinho, desinho. Sabe o que eu queria que você prestasse atenção? É que no fator RH eu só tenho dois alelos. Então, esta herança não é polialélica. Pegou essa ideia legal, filho? Fecharam? Vamos continuar agora. Vamos pro o ABO de novo. Vai me acompanhando, hein? Aqui no ABO, olha como funciona. Se você tem sangue A, ah, qual é a explicação disso, professor? É que nas hemácias... Lembra aquela, aquele glóbulo vermelho que tem no sangue? Lembra que a hemácia é a célula que transporta oxigênio? Lembra disso? Muito bem. Se você tem sangue A... Ah, Quer dizer que na superfície das suas hemácias, você vai ter o antígeno A. Todo mundo entendeu, Felipe? Fecharam? O antígeno fica na superfície das hemácias. Tá claro isso? Se tu tens sangue B, na superfície da hemácia, tu tens o antígeno B. Agora, olha que legal. Se o teu sangue é AB, você vai ter na superfície das hemácias os dois antígenos, o A e o B. E a pessoa que tem sangue O, repito que é o meu caso, né, não tem antígeno na superfície da hemácia. Eu não tenho o antígeno A e eu não tenho o antígeno B. Deu para entender essa história? Bora pro RH. Vamos lá embaixo. Vamos lá. Se você é positivo, positivo quer dizer que na superfície da sua hemácia você tem o um antígeno RH. Positivo é quem tem o um antígeno. E se você é negativo, quer dizer que na superfície da hemácia você não tem o antígeno Rh. Fechado. Agora, para mim vem a parte mais importante, que é você entender os anticorpos. Vamos junto lá. É assim, ó. O anticorpo é uma proteína. Atenção, é uma proteína de defesa, tá? Que está presente no plasma sanguíneo. Lembra assim, ó. As hemácias, os leucócitos e as plaquetas são os elementos figurados no sangue, tá? E eles ficam boiando, ficam flutuando em um líquido. Esse líquido se chama é plasma sanguíneo. É lá no plasma que estão os anticorpos. Fechado? E o que o anticorpo faz? Ele me protege contra antígenos que eu não tenho. Contra antígenos que são estranhos. Deu para entender essa história, filho? Então vem cá comigo. Vamos lá. Se eu tenho sangue A, se eu tenho antígeno A, eu tenho que me proteger contra o antígeno que eu não tenho. Então vou fabricar o anticorpo anti-B. Você entendeu a mensagem? Vamos lá. Se eu tenho sangue B, se eu tenho um antígeno B, eu vou me defender contra o antígeno que eu não tenho. Então vou produzir o anti-A. Fechou? Agora, olha o AB. Quem tem sangue AB tem os dois antígenos, o A e o B. Então se os dois antígenos são comuns para mim, eu não produzo anticorpos contra eles. Fechou, filho? E a pessoa que tem sangue O, ela não tem o um antígeno A, não tem o um antígeno B. Então ela vai ter que se defender contra os dois. Aí ela produz o anti-A, o Você pegou a ideia? Agora vamos para o RH. Vamos lá. pro RH fica assim, ó. Se eu sou positivo, se eu tenho o um antígeno RH, ó, eu não preciso me defender dele, né? Então, ó, ele não tem o um anticorpo anti-RH. Agora, a pessoa que é negativa vai ter que se defender contra o antígeno RH. Ó. Vai ter o um anticorpo anti-RH. Mas eu vou ter um asteriscozinho bem aqui, ó. Sabe o que é? É para você lembrar de uma coisa importantíssima para a prova, tá? É que esse anti-RH só vai ser produzido se eu entrar em contato com o sangue positivo. Então, por exemplo, o meu sangue na vida real é O negativo. Então, eu não tenho esse anti-RH aqui, ó. Só se algum dia fizerem uma transfusão errada comigo e colocarem em mim um sangue positivo. Aí eu vou começar a me defender. Tá, tá certinha a coisa? Pra brincar comigo. Baseado nessa tabela... Eu quero que você olhe para esses dois pontos aqui, ó. O que, é que sempre é provável numa prova, né, de vestibular? É que ele cobre a tabela de doação sanguínea e que cobre a tipagem sanguínea. Bora fazer a doação primeiro? Vamos lá. Olha para cá todo mundo, tá? Vamos lá. A ideia é assim. O O. A pessoa que tem sangue O, tu volta bem aqui, ó. A pessoa que tem sangue O não tem antígeno. Se ele não tem antígeno, o sangue dele não é agressivo para outras pessoas. Então, o sangue O é o chamado doador universal, ó. Agora calma, atenção para o que é importante. O sangue O não tem antígeno, mas ele tem os dois anticorpos. Então cuidado, ele pode doar sangue para todo mundo? Pode, mas tem que ser em pequenas quantidades. Tá claro? Isso é legal para a prova, hein? Olha o indivíduo que é AB. Volta aqui na tabela comigo. A pessoa que tem sangue AB, ela não tem anticorpos, ó. Anti-A nem anti-B, não é isso? Isso facilita que ela receba sangue de qualquer pessoa. Então, ó. Quem é AB recebe de quem é O, de quem é A, de quem é B. Então ficou assim, ó. O O é o doador universal. E o AB é o receptor universal. Deu pra lembrar disso direitinho, filho? Fecharam, ok? Agora, vamos colocar o RH aqui no meio. Seria mais interessante pro O ser doador universal que ele fosse um O negativo. Por quê? Vamos lá. Porque o O negativo também não tem o um antígeno RH, ó. Se eu sou O negativo, eu não tenho antígeno A, não tenho antígeno B e também não tenho o RH. Isso torna o meu sangue menos agressivo. Oh. Então o verdadeiro doador universal quem é, filho? É o O negativo. E sabe quem é o verdadeiro receptor universal? O AB positivo. Bora ver por quê? Olha só pra cá. É que o AB positivo, olha pra cá o AB, ele não tem um anticorpo anti-A não tem o anticorpo anti-B e, ó, por ser positivo, ele não tem o anti-RH. Então isso torna ele mais suscetível para receber sangue de qualquer outro doador. Ficou claro isso? Fechado? Beleza, uma revisãozinha, né, para a gente centrar nisso. Agora vamos pensar em tipagem sanguínea. Isso daqui, como tem gente que me pergunta, fala, Renac, meu Deus, eu nunca consigo fazer tipagem sanguínea. Caiu na prova do Enem, vamos já fazer essa questão daqui a pouquinho. E muita gente se enrolou, né, é fácil, filho, é fácil. Me acompanha você ver como é simples. A ideia é assim, ó. Para fazer tipagem sanguínea, a gente vai depender de uma reação chamada aglutinação. É muito simples, quer ver? Me acompanha. Quando você coloca o anti-A, que é o anticorpo, junto com o antígeno A, eles reagem. Essa reação chama aglutinação. Se eu colocar o anti-B junto com o antígeno B, os dois vão reagir. A gente chama isso de aglutinação. Deu para entender essa história? É por isso que a gente fala assim também, ó. Na genética, antígeno também pode chamar de aglutinogênio. E anticorpos também podem ser chamados de aglutininas. Fecharam? Então como é que a regra? Repete comigo. Se eu colocar o anti-A na presença do antígeno A, ambos vão reagir e aí eu vou ter uma aglutinação. Fecharam? Vamos lá fazer comigo. Olhem para cá. Imagina que eu furei meu dedo, Tirei uma, uma, uma, uma amostra de sangue, né? vou pingar uma gotinha de sangue em cima de uma lâmina de vidro. Isso aqui seria a lâmina de vidro. Ó. E essa bolinha azul representa uma gota de sangue retirada de mim ou de qualquer paciente, tá bem? O que, é que eu vou fazer agora, filho? Eu vou jogar em cima dessa gota de sangue, eu vou jogar anticorpos. Então aqui eu vou jogar o um anticorpo anti-A, aqui eu vou jogar o um anticorpo anti-B, e aqui eu vou jogar o um anticorpo anti-RH. Fechou? Imagina que passaram alguns minutos... Aconteceu a reação aqui, ó, no primeiro, no segundo e aqui não reagiu. Então eu quero que você faça assim, me acompanha direitinho fazendo a prova, tá? Você vai dizer assim, ó: Se o anti A reagiu com o sangue do Renac, é porque no sangue do Renac tem antígenos A. Fechou? Olha de novo aqui, ó. Se o anti B reagiu com o sangue do Renac, é porque no sangue do Renac tem antígeno B. Aí pensa, se eu tenho antígeno A e antígeno B, o meu sangue é AB. E aqui, ó, se o anti-RH não reagiu com o sangue do Renac, é porque o Renac não tem antígenos RH. O Renac então é um AB negativo. Vamos botar bem aqui, ó. Eu sei qual é a tua dúvida. Você deve estar pensando assim: poxa, professor. Mas quem tem o anti-A e o anti-B, não é a pessoa O, não é o sangue O? Calma, lembra sempre. Esses anticorpos aqui não são do paciente. Os anticorpos eu estou usando para encontrar os antígenos que tem no sangue do paciente. Isso é muito legal para a prova. O exame de tipagem sanguínea, filho, é uma busca por antígenos. Eu estou usando anticorpos do laboratório para buscar antígenos. Fechado? Calma, eu sei que dá dificuldade, vamos tentar fazer os outros? Vamos lá. Olha essa. Eu joguei agora o anti-A em cima do sangue do paciente e não reagiu. É porque esse paciente não tem antígeno A. Olha de novo. Eu joguei o anti-B no sangue do paciente e reagiu. É porque o paciente tem antígeno B. Ó, o sangue do paciente é B. E aqui, ó. Eu joguei o anti-RH no sangue do paciente e reagiu. Quer dizer que ele tem antígeno RH. Essa pessoa então é B positivo. Vou tá bem aqui, ó. Você entendeu direitinho? Agora esse último é contigo. Vamos lá, eu falo devagar, você responde daí, tá? Vamos lá. Eu joguei o anti-A em cima do sangue do paciente e reagiu. É porque o paciente tem o quê? Antigeno A. Foi todo mundo, filho? Eu tô procurando antigeno. Vamos lá. Eu joguei o anti-B. No sangue do paciente não reagiu. É porque ele não tem antígeno B. Tá claro isso? E eu joguei o anti RH no sangue do paciente não reagiu. É porque ele não tem antígeno RH. Você tá vendo como eu tô falando dessa maneira antígeno, eu quero que você fale assim em casa, para fixar legal, tá? Então vamos lá. Se eu tenho o antígeno A, eu sou A negativo. tá bem aqui, ó. Fechado? Agora dá uma olhadinha pra cá e faz o print para você montar o esquema em casa. Muito bem, galera, vamos dar uma olhada nessa questão que veio no Enem 2017, olha só. A distrofia muscular de Duchenne, que é o DMD, é uma doença causada por uma mutação em um gene localizado no cromossomo X. Pesquisadores estudaram uma família na qual gêmeas monozigóticas eram portadoras de um alelo mutante recessivo para esse gene. elas eram heterozigotas. O interessante é que uma das gêmeas apresentava o fenótipo relacionado ao alelo mutante, isto é, ela era DMD, enquanto a sua irmã apresentava fenótipo normal. Aí vem a pergunta, a diferença na manifestação da DMD entre as gêmeas pode ser explicado pela... Vamos dar uma olhada nessa questão. Viu só, gente? Questão lindíssima que trata do que a gente falou aqui na aula hoje. Vamos pensar nela? Ela fala que tem duas irmãs que são gêmeas univitelinas, ou seja, geneticamente são idênticas. Então vamos para cá. Vamos fazer assim, ó. Eu vou representar com essa bola aqui as células da irmã 1 e com essa bola bem aqui, ó, as células da irmã 2. Geneticamente idênticas, tá? Ele disse na questão que uma delas manifestou DMD que é a distrofia muscular de Duchenne, e a outra não. Então, a situação é a seguinte, olhem lá. O gene para DMD é recessivo e fica localizado no cromossomo X. Então, vamos lá para cá. A primeira irmã, então, tem células XX, é uma mulher, e vai ter num X o gene desão e no outro o gene desinho. Ela é uma normal portadora. A outra irmã é a mesma coisa, ó. XX, num X ela tem desão e no outro ela tem Dzinho. Confere isso. Só que eu contei para vocês que como as mulheres têm dois cromossomos X, um deles vai inativar, vai condensar. É a chamada cromatina sexual. Lembra disso? A gente chama de teoria da compensação de doses. Só que um detalhe muito curioso que essa questão está explorando. É que quando o X inativa, isso acontece de maneira aleatória. Isso quer dizer que o X que vai inativar nesta irmã 1... Não é obrigatoriamente o mesmo X que vai inativar na irmã 2. Então, olha o que pode ter acontecido. Imagina que na primeira menina, quem inativou foi o X que tinha o gene Dzinho. Logo, essa menina ficou com um fenótipo normal. Ela não tem DMD. Confere isso? Agora imagina que na irmã 2, o X que inativou foi o X com desão. Olha o desenho bem aqui ela vai manifestar o fenótipo DMD, a distrofia muscular de Duchenne. Então, se as duas têm DNA igual, e apenas uma delas manifestou o caráter e a outra não, foi por uma inativação aleatória do cromossomo X. Ficou claro isso? Fique atento. Isso aqui só vale quando o gene que provoca a herança estiver localizado aonde? No cromossomo X sexual. Fique atento. Muito bem, gente, agora vamos para essa questão 2, Enem 2014. Olha só, ele trouxe uma árvore genealógica, né, ou heredograma, e diz assim, ó, No heredograma, os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de um tipo raro de doença genética. Os homens são representados pelos quadradinhos e as mulheres pelos círculos. Tudo bem? Aí ele pergunta qual é o padrão de herança observado para esta doença. Vamos para o quadro agora que eu vou te mostrar como é que você reconhece esse tipo de padrão. Olha, gente, outra questão belíssima, linda, né? O que você tem que fazer aí? Você tem que reconhecer genealogia. Você tem que olhar uma árvore genealógica e dizer de qual tipo de herança aquilo trabalha, não é isso? Muito bem. Primeiro vamos fazer um esqueminha aqui na sala aqui para organizar a cabeça do candidato, tá? Vamos lá. Bom, quando você pegar uma herança, uma genealogia como essa que eu coloquei aqui, a primeira coisa que você repare é se o número de homens afetados e o número de mulheres afetados é igual ou pelo menos parecido. Tipo 10 homens e 9 mulheres, 30 homens e 28 mulheres, entendeu? Se o número de homens e mulheres afetados foi igual, ou pelo menos parecido, próximo, né? A herança é chamada autossômica. Ela provavelmente não é causada por um gene que está em cromossomo sexual. É autossômica, tá? Só que não é isso que está acontecendo na questão. A gente observa nessa questão aí que o número de mulheres afetadas é muito superior ao de homens afetados. Aí nesse caso você faz assim, ó, vamos lá. Dá uma olhadinha para cá. Se você vê na prova ó, a mãe afetada, tendo todos os filhos homens afetados, repare bem, filho, a mãe afetada e todos os filhos homens são afetados, ó. essa herança é ligada ao sexo e é recessiva. Ó, essa aqui vai ser ligada ao sexo recessivo. Vou te mostrar por quê, vamos lá. Essa mulher aqui deve ter um gene recessivo no cromossomo X. Então ela seria assim, ó. X, desinho. X, desinho. Confere, todo mundo. Esse homem é normal, então ele deve ser X, desão Y. Ó, olha o que vai acontecer agora, filho. Todos os homens, ó, todos os filhos do sexo masculino, vão receber da mãe o quê? Um X dezinho. Oh. E vão receber do pai o quê? Um Y. Logo, todos eles são o quê? Afetados. Olha as meninas. Todas as meninas ó, vão receber do pai um X dezão. Oh. Da mãe um X dezinho. E vão ser o que Normais portadoras. Então, nesse caso, o caráter é ligado ao sexo e recessivo. Agora vamos para cá. Este aqui é o caso que aconteceu na questão. Olha lá. Eu tenho um pai afetado, gerando todas as filhas afetadas. Mas atenção, filho, tem que ser todas, tá? O pai afetado gerando todas as filhas afetadas. Bora ver a explicação? Essa herança aqui é ligada ao sexo, mas é dominante. Vou botar bem aqui, ó. Essa aqui é ligada ao sexo, mas é dominante. E eu vou te provar agora. Vamos lá. Esse pai aqui seria assim, ó. X, Y. É o Azão que provoca o caráter. E essa mulher seria X, Azinho, X, Azinho. Olha o que vai acontecer agora, filho. Todas as meninas, todas, vão receber do pai o que? O X azão. E da mãe o quê? O X azinho. Como o caráter é dominante, todas irão manifestá-lo. Você percebeu? Agora olha o filho sexo masculino, vamos lá. Os homens, os meninos agora vai ser assim, ó. Todos vão receber da mãe o X azinho e vão receber do pai o Y. Como são recessivos, logo todos vão ser normais. Então, nesta questão, se você vê um homem afetado gerando todas, todas as filhas afetadas, é porque a herança é o quê? Ligada ao sexo e dominante. Muito bem, filhote. essa questão é nem 2007, mas a possibilidade de que esse contexto venha novamente em prova é sempre grande, então fique atento. Todas as reações químicas de um ser vivo seguem um programa operado por uma central de informações. A meta desse programa é a autorreplicação de todos os componentes do sistema, incluindo-se a duplicação do próprio programa, ou mais precisamente, do material no qual o programa está inscrito. Cada reprodução pode estar associada a pequenas modificações no programa. Aí vem a pergunta, ó. São indispensáveis à execução do programa, mencionado acima, processos relacionados a metabolismo, autorreplicação e mutação, que podem ser exemplificados, respectivamente, por... Muito legal a questão, tem um contexto bem interessante, vamos para o quadro analisar. Olha só a questão muito bacana que o Enem trouxe para a gente. A reflexão é a seguinte, ele fala que todas as células apresentam uma programação genética, essa programação é, respons é responsabilidade de uma molécula chamada DNA. Por quê, professor? Porque é o DNA que determina todas as características de um organismo, de uma célula. Confere. E ele fala que para que essa programação RODE funcione, ela depende de eventos relacionados ao metabolismo, à autorreplicação e a mutações. E ele pede para você conhecer que eventos são esses na prova. Bem legal, né? Vamos lá. Quando a gente pensa em eventos do metabolismo, ele dá como opção nas alternativas fotossíntese, respiração e excreção. Bom, não podia ser fotossíntese porque ela está relacionada diretamente com a produção de açúcar pelos vegetais. Ela não é realizada por todos os seres vivos, não é isso? Não podia ser excreção porque está relacionado com a eliminação de substância tóxica produzida pelo próprio organismo. Então a resposta teria que ser quem? Respiração celular. Por quê, filho? Porque durante a respiração celular é quando eu produzo o ATP. E para qualquer processo que ocorra na célula é fundamental o ATP, que é a fonte de energia. Deu para entender? Bom, quando ele fala de autorreplicação, ele deixa a coisa bem clara. Replicação é fazer réplicas, é fazer cópias idênticas. E o DNA consegue fazer isso. Durante a sua autoduplicação, que chama semiconservativa. E olha, é bom chamar a atenção para uma coisa legal, filho. O DNA é a única molécula no mundo, é a única molécula em todo o universo, que é capaz de se replicar, que é capaz de fazer cópias idênticas de si. Então a gente cai bem aqui, ó em duplicação do DNA. E quando ele fala em mutação, bom, o que é mutação? A definição simples. A mutação é sempre que altera a sequência de nucleotídeos do DNA. Aqui, ó, é alteração na sequência de bases nitrogenadas. Por exemplo, imagine um DNA que tem a sequência TAC. Se eu mudar e ficar TTG, se eu mudar a sequência de nucleotídeos, eu tive uma mutação. E isso potencialmente tem a possibilidade de mudar as características do meu gene no DNA. Fechado. Filhotes, em 2014 o Enem trouxe uma questão sobre o sistema ABO. Dá uma olhadinha como ela foi simples. Em um hospital havia cinco lotes de bolsa de sangue, rotulados com os códigos 1, 2, 3, 4, 5. Cada lote continha apenas um tipo sanguíneo que não era identificado. Uma funcionária do hospital resolveu fazer a identificação utilizando dois tipos de soro, com anticorpo anti-A e anti-B. Os resultados obtidos estão descritos no quadro. Olha a tabelinha que ele deu. Repara que para cada lote ele disse quando houve ou quando não houve aglutinação para você fazer uma tipagem, né? E aí vem a pergunta. Quantos litros de sangue eram no grupo sanguíneo do tipo A? Vamos fazer no quadro essa tipagem para revisar o que nós acabamos de aprender. Bom, filhote, vamos lá. Vamos usar o que a gente acabou de aprender agora sobre tipagem sanguínea essa questão muito legal que o Enem trouxe para gente. Bom... Ele me trouxe aqui cinco lotes de bolsas de sangue, né? Aí ele fala que no lote 1 tem 22 litros, no lote 2 tem 25 litros, e assim por diante. Só que ele não disse qual é o tipo de sangue que tem em cada lote. Você vai ter que descobrir fazendo a tipagem. Bora ver quem aprendeu? Bom, lembrar comigo. Quando eu faço tipagem sanguínea, eu estou procurando o antigenô. Eu uso anticorpos para localizar antígenos. Então bora fazer juntos. Eu faço primeiro, tu segue, tá? Vamos lá. Eu joguei o anti A em cima do sangue desse lote 1 aqui, ó, e não reagiu. Se não reagiu é porque ele não tem o antígeno A. Fecharam? Eu joguei o anti B em cima do sangue e reagiu. É porque ele tem antígeno B. Qual é o sangue desse lote 1 aqui? É B de bola. Foi todo mundo? Bora fazer o segundo. Eu joguei o anti A em cima desse sangue, ó, e reagiu. É porque ele tem antígeno A. E eu joguei o anti B em cima do sangue, não reagiu e não tem antígeno B. Então o sangue do lote 2 aqui, ó, é A. Foi, filho. Tenta vocês agora. Aqui desse terceiro lote, qual é o tipo sanguíneo? Conseguiu? Vamos fazer junto. Se o anti A aglutinou o sangue, é porque tem antígeno A. Repete comigo aí. E se o anti-B aglutinou, é porque tem antígeno B. O sangue então vai ser A, B. Foi, filho? Vamos lá. O lote 4. O anti-A não reagiu e o anti-B não reagiu. É porque nesse lote 4 não tem antígeno A, não tem antígeno B. O sangue é O. E no lote 5, ó, repara bem, o anti-A não reagiu porque não tem antígeno A. E o anti-B reagiu que tem antígeno B. O sangue vai ser B. Muito bem, a pergunta está bem aqui. Ó. Ele quer saber quantos litros de sangue A estão disponíveis. O sangue A só tem no lote 2. E o lote 2 tem 25 litros. Fechado? Essa questão foi linda. Aconteceu agora, em 2018, né, no Enem, e trabalha a questão de diferenciar conceitos. Olha o que ele fala. Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e o seu código genético desvendado. Chamou atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte desse código constituído da sequência repetidas. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Você percebeu que está equivocado no texto? Então ele diz assim, ó, qual é a definição cientificamente correta para código genético? Vamos discutir isso no quadro. Bacana, essa questão é muito, muito legal, porque ela vai cobrar do candidato que você reconheça conceitos, e o nome deles é muito próximo. Tá? Vamos diferenciar então o que é genótipo, genoma e código genético. Genético. Vamos lá. O genótipo, filho, é quando você representa os genes que eu tenho. Por exemplo, quando você fala que o renac é azão, azão, esse é meu genótipo. Se você dizer que o Renac é heterozigoto azão, azinho, é o meu genótipo. Se eu sou azinho, azinho, é o meu genótipo. Então não esqueça, essas representações aqui, ó, que dizem o gene que eu tenho, são o meu genótipo, tá claro? O que é o genoma? O genoma é a sequência de nucleotídeos que tem no DNA. Por exemplo, imagina que o Renac tem um gene B, por exemplo, e nesse gene B a sequência de nucleotídeo é TAC, GAA, CTA. Essa sequência de nucleotídeo é o meu genoma. Está claro isso, fechado? Os indivíduos apresentam diferentes genomas. Agora, o que é o código genético? O código genético é a correspondência entre as trincas e os aminoácidos. É como se fosse assim, ó. cada trinca do nosso DNA tem um significado, quer dizer que ela codifica o aminoácido. Por exemplo, no DNA tem a trinca TAC. Se você transcrever isso para RNA, ficaria AUG. E essa trinca AUG ela codifica o aminoácido metionina. Deu para sacar? Então o significado que cada trinca tem é o aminoácido. Ó. E essa correspondência entre a trinca e o aminoácido é chamado código genético então quando perguntar o que é o código genético é a correlação a correspondência entre a trinca e o seu respectivo aminoácido e aí filhotes gostaram da aula entenderam direitinho qualquer coisa deixa aqui os comentários perguntas que a gente vai tentar responder todos vocês tá bom não esqueçam de se inscrever aqui no canal Explicar, que a gente vai trabalhar muito esse ano, de maneira muito concisa, vai ser muito produtivo para o teu vestibular. E faz amizade com a gente também, tá? Procura no Instagram Renac Almeida e no meu canal no YouTube Renac Almeida, tá bem? Um beijo! Deixa que a gente explica!